Começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor desse programa e estou aqui com... Cal Tóquio! -Tó Olá, Game Nautas! É sempre alguma coisa nauta, já se <risos> Internautas, Geek Nautas, Game Nautas... Retronautas também? Retronautas. A Monique Alves está conosco no telefone? Estou aqui, amigo, uh! estou aqui Ou seja, você ouviu toda a nossa conversa e não falou nada Gente, eu fico assim, eu fico só observando Esqueceu que eu faço a lava jato dos games né? <risos> uh -huh. A gente vai fazendo alguma coisa errada aqui Tão ferrado Lava drops Gente, eu tô comendo balinha mesmo, tá? O doce é bom, tá com saudades <risos> Vamos aqui pra escalada de notícias E sobe esse som, pazotão Que música é essa que nós ouvimos? Música de Uncharted Drake's Fortune. E a música do Nate. Uhum. Monique, bombou nessa semana a Nintendo. Explica pra nós isso aí. Pois é, gente, a Nintendo. Nintendo tá, tá top da, das paradas. Tá surfando. Agora... Agora, agora há pouco a gente teve um programa musical aqui no Anime Station. Aí veio uma menininha, acho que ela tem mais ou menos uns 5 anos. Já tava lá jogando toda toda o Switch dela. Ó, oh, tá vendo? Muito é, legal, porque hein? eu acho que o, o bom do, do Switch é que ele encanta tanto crianças quanto adultos. E a notícia é que o Nintendo Switch, ele ultrapassou oficialmente as vendas do Super Nintendo, que era, sempre foi o queridinho, né, Pedro, da galera. E era uma meta grande. Sim, muito ambiciosa. O console, da, o console novo, o Switch, ele já vendeu mais de 52 milhões de unidades pelo mundo todo. Então, meu, e uma curiosidade dessa notícia, né? É, além de passar o Super Nintendo, eles ultrapassaram também o, o total de venda, se não me engano, é 52 milhões de unidades, né? Sim, sim, 52. E o Super NES, ele vendeu 49 milhões ao longo da história dele. Mas assim, também a gente tem que pensar que existem mais pessoas hoje no mundo também, né? Mas Exatamente. é um grande número, é um bom número aí. E passou o mais importante, que é o que vai deixar algumas caixinhas bravas, passou o Xbox One. Ó, oh, gente, quem viu? tá falando é o Pedro. Não sou eu, tô tirando o <risos> meu da desde já. Eu tô, eu tô só enchendo o saco das pessoas, porque eu acho o Console Wars, na verdade, uma grande bobagem. Eu acho o Xbox One um baita console, não tenho absolutamente nada contra. Mas, porém, entretanto, contudo... Mas o, é que aí também, não faz Switch sentido ele vender mais, sabe por quê? Porque assim, ele é um portátil Sony também. e o Xbox são concorrentes. Certo? Uhum. Então, quem tem um desses dois, tem o Switch. Então, faz mais sentido. E eu acho que como o PlayStation, ele tem uma base instalada muito maior, é claro que vai demorar, né? É difícil, né, pro Switch passar o PlayStation. Mas, cara, não é impossível também não, hein? Do jeito que tá, meu Deus! É, do jeito que tá, eu acho que vai passar, viu, gente? Não é por nada não. Pessoal, todas as... A toda a galera tá prevendo aí a Nintendo não falou que não vai fazer nada nesse ano, mas pode sair um Switch Pro por aí, um Switch com configurações mais robustas. Pode ter muita coisa ainda, eu acho. Tem é, que ver, tem acho. que ver como é que vai eu ser o... que... tem que ver como é que vai ser os próximos consoles também, né? Sim, também tem que ver isso, mas é aquela coisa, né? Como é, eles não estão dentro dessa concorrência de 4K, HD, não sei o que, mil grau. Então, pra eles, é muito oh, Agora é o Monique que tá falando, eu tô, tô quieto. É assim que eu gosto, <risos> mil <Meu> grau! <risos> Ai, meu Deus, né? Isso, isso, se tiver alguma semelhança com algum canal de YouTube, é mera coincidência. A gente não tem nada a ver com essa história, eu não tô nem aí, tô aí pra imitando. essa galera. Eu tô imitando, tô imitando o outro castelo. Já viu ele imitando? Ele fica mil grau, mingau. Então, eu tô imitando ele, só isso. <risos> É, isso aí. <risos> Muito boa essa notícia. Quer comentar, Cal? Eu adoro Switch. Acho um consolaço. Um consolaço. Acho que o que a Nintendo... Excelente termo, né? Não é? Acho que o que a Nintendo errou no, no marketing do Wii U, porque não era um console ruim, só foi mal vendido desde o começo. Cara, eu tento discordar de você nesse ponto. Eu acho que era um console ruim. Eu acho que ele tinha uma ideia meio... Eu vou evitar palavrões por causa do YouTube, okay. mas eu acho eu acho M, meio M é a ideia de meio você achar bumbum meio, meio bumbum, é, <risos> você querer trans, achar que um, um, um Nintendo 3DS ia dar certo. Por isso que o Switch é mais inteligente nisso. O Switch é muito mais, muito inteligente, mais inteligente nisso. Né? Como, como hardware, ele é muito mais interessante inclusive, ele tem algumas funcionalidades não aproveitadas ainda, que são muito boas e que certamente serão devidamente explanadas e, e aproveitadas no futuro, mas o fato é que sim, é um bom console sim, ele tem bateria longa isso também ajuda uh, tem ótimos jogos e, e eu acho que a, a base de fãs da Nintendo esperava por um console bacana bom, decente, desde o final do Wii. Que não era lá um grande console, mas ele foi revolucionário à sua época. Uhum, exato. Ele era muito. Ele foi revolucionário uh, pela funcionalidade do Motion Controller. E aí a Nintendo, é, saindo do híbrido lá que queria ser uma coisa e queria ser outra ao mesmo tempo, eles resolveram falar: não, o, o, o Motion ficou no Wii. Aquilo foi uma coisa interessante, mas. Provavelmente. Foi uma coisa interessante, mas é, vai demorar um pouco mais pra gente desenvolver melhor essa ideia. E vamos pegar um mercado que a gente já tá se dando muito bem, que é o mercado de portáteis, e vamos tentar aproximar isso de console. Vamos ver no que vai dar. Deu porque ruim. na verdade é uma. Deu ruim. No Switch deu certo. Não, no Switch deu certo, mas no, no, no, no Wii U, não. Não, e o Wii U não deu certo, porque o Wii U tentou ser o motion junto com isso. É. E aí, eles descartaram a ideia e focar em outro e aí deu peninha certo. peninha porque eu ainda jogo Nintendo Wii ainda gosto muito eu gosto ah, muito eu caro. amo o Wii também gente yes. eu tenho o meu até hoje Base cara. De fãs eu gosto tanto do Wii que eu tenho dois eu tenho um preto e um branco Olha só. eu ganhei na verdade mas uhum. tudo bem <risos> <risos> e aí é, é um console é um console mais modesto mas ele ele funcionou muito bem para época concordo muito muito bem muito bom produção uh, Monique tem outra ah. notícia aqui Empresa chinesa com logo da Umbrella Não tem ligação com o coronavírus Essa eu te mandei, explica pra galera Então ai meu Deus, é, é triste, né, você ter que explicar Né, esse tipo de coisa, assim Mas, cara, você acha assim, né 2020 as pessoas vão estar mais inteligentes A gente vai ter carro voador Sabe qual é o problema, ter... Monique? O, o problema é o seguinte, o ai. problema é, um, é, é uma coisa Que é uma solução, eu adoro ver memes Na internet, só que meme tem muita besteira E algumas pessoas acreditam Naqueles memes e algumas pessoas são burras, eu sei que ser delicado mas pode deixar que eu falo agora você, uhum. já, você já comprou a briga com a galera caixista agora deixa que eu compro a briga com, as com, galera, a, galera com a galera burra, burra. mesmo <risos> aí depois o Caio o, o Caio compra a briga com outra pessoa entendeu? cada um comprou a briga aqui só gente. com a quitanda, um porque pagado. eu saio sem pagar <risos> então, bom, tava circulando aí pelas redes sociais, inclusive se eu ganhasse um real para cada vez que alguém me mandasse esse meme, hoje as minhas contas não estariam atrasadas, porque olha, tava rica, muito, gente. gente, até de família eu mandei, eu recebi esse negócio, <risos> Uau Para vocês ah. entenderem a situação, olha, vocês não têm noção. Bom, de qualquer forma, essa empresa existe mesmo, existe uma, uma empresa chamada Shanghai Huilan Baohu Biotech Limited, que é uma empresa que fica em Xangai, na China, e ela fica a 840 quilômetros do município de Wuhan, que é onde está acontecendo aquele surto lá, né? Onde foi o, o ápice, né? Onde começou o surto do coronavírus. E aí as pessoas estão. Elas. Essa assim, essa, essa notícia dessa empresa já tinha saído no Kotaku anos atrás, até eu noticiei, inclusive, eu tive um boom de é, acessos nessa minha notícia antiga aí da, dessa empresa, porque elas, ela compartilha o mesmo logo que a Umbrella Corporation, do Resident Evil, né? E aí o pessoal nossa, será que a Umbrella existe de verdade? Será que o dono <risos> que se inspirou viagem. na Umbrella, né? E tudo mais. E aí tem muita gente usando, né? Essa brincadeira toda, né? A gente diz brincadeira, né? Mas as pessoas estão usando essa brincadeira para dizer que na verdade... Essa empresa foi a que criou o coronavírus. Porque Corona seria um anagrama de racoon, que é o nome da cidade de resident evil. E, gente, não, não faz o menor sentido. Tipo, eu tô falando e eu tô me sentindo ridícula de ter que explicar isso. Desculpa. Uhum. É, é, é, Simplesmente, as, pe as pessoas pegaram uma coisa que é um meme, uma brincadeira. Obviamente, não dá pra gente ficar brincando muito com isso. É uma, é uma doença muito séria, um fato hum, muito, muito assustador que tá acontecendo na China. Pra quem não sabe, já tem centenas de pessoas mortas. E, e aproximadamente, se eu não me engano, acho que o último número que eu vi é 14 mil infectados. Tem gente já doente na Europa, uh, tem suspeita de casos no Brasil. Pelo menos quatro suspeitas. Uh, na Europa já tem confirmação. E já tem gente é, morta em outros países na Ásia. Então não é nada engraçado isso que tá acontecendo. Uh, mas, por outro lado, eu não sou careta a ponto de falar não, a internet não pode fazer meme. A internet vai fazer meme, independente do que eu fale aqui. Não, eu não tenho problema com memes, gente. Eu tenho um problema com gente que não que entende Que acredita no meme. espalhando <risos> como verdade. E assim, tem até outra coisa até, que a matéria citou aqui, né? Porque eles colocaram uma imagem e escreveram À esquerda, o símbolo da empresa de onde o coronavírus se manifestou E à direita, Umbrella Corporation de Resident Evil Com o maldito vírus C que se espalhou por Raccoon City E Raccoon é o anagrama de corona Que mundo! Assim, o vírus C, ele existe em Resident Evil Que é o C-Virus Que quer dizer crisálida Não tem nada a ver com corona, tá? Corona, pra mim, é aquela cantora do This is the red, a Ou a marca de, de cerveja, cerveja. Não, não. É, também que as pessoas acharam que tem o vírus também Aliás, Muito eu queria que alguém fizesse a pesquisa O pessoal tá parando de beber corona por causa do coronavírus Sim, sim. Muito provavelmente Sim, exato Não, tão, tão mesmo, tão mesmo, é verdade Pior que é verdade que horror, E só pra concluir a história, gente O vírus que destruiu o Raccoon City Foi o T De trouxas vocês que acreditam nisso Pronto, concluí com pistolagem Ô, Monique agora hum. eu quero que você fale de novo o nome desta empresa chinesa sem teleprompter por favor Giz, não, não dá não acho que é ah vixe, já esqueci <risos> como é que é ruê, o erro erro alguma coisa assim erro <risos> erro é ótimo. <risos> produção faz a vírgula sonora vamos lá <risos> Monique vamos chegar para aquela parte do programa que você adora que é rumores Rumores, Brasil! Todo dia tem um rumor. Gente, 2020 tá cheio de rumor, né? Tá bonito, tá um negócio né? Absurdo. Pois Caraca. é. Mas conta aí, Silent Hill, conta o que, que tá rolando aí. Então, na verdade, não, não é exatamente um rumor, né? Parece que o diretor... Dos filmes de Silent Hill que saíram ali na. Foi em 2007, né? Eu acho que saiu o primeiro. 2006. O primeiro filme de Silent Hill que saiu em 2006. O diretor, o Christophe Gans, ele disse para um site francês chamado Allociné. Eu espero ter falado certo. Provavelmente ele tem a intenção de adaptar outro jogo de terror para as telonas, né, o Fatal Frame e que ele também tem a ideia de fazer fazer sim um novo Silent Hill né? ele falou o seguinte o projeto sempre será ancorado nessa atmosfera de cidade pequena norte-americana é, assolada pelo puritanismo acho que é hora de fazer um novo filme e então assim seria, se isso se concretizar esses planos dele se concretizarem é, vai ser o terceiro filme do Silent Hill. O primeiro é muito bom, o segundo é muito ruim, e a gente espera que o terceiro, se acontecer, seja muito bom. E ele também agora, né, com esse negócio, falou que também tem planos de, tra de trazer, fazer um filme, uma adaptação de Fatal Frame, que é um terror mais japonês né, e tudo, que ele até tem a premissa de que é uma história real, mas não é, tá gente? A história do primeiro Fatal Frame não é real, e que seria baseado no Maiden of Blackwater, que é um é o quinto Fatal Frame que foi lançado o quinto não, o quarto Fatal Frame que foi lançado por Nintendo Wii U e aí ele falou, ó, oh, eu tenho dois projetos com o Vitor Hadida, esse cara também trabalhou em Resident Evil com a Constante estou trabalhando na adaptação do game Fatal Frame que se passará no Japão eu, especialmente, não quero tirar o jogo de suas raízes de casa assombrada japonesa. Uhum. Então, tá, o frame vai acontecer, o Silent Hill tá nos planos. E bate com aquilo que a gente falou, Pedro. Outro dia, de que a Konami queria trazer o Silent Hill de volta. Será que faz parte desse pacote aí? Cara, eu acho que só, não só faz… É, não é a Konami, é a Kojima Productions. A Kojima, não, a Konami. A ah, Konami. a Konami. Não, a Kojima quer fazer filmes. É, sim, mas tem aí uma coisa no ar, eu acho que a Konami tá doida. Tem uma disputa, na verdade, porque… Até vou falar uma coisa pra vocês, é um, um mini spoiler. Opa. É, mas assim, eu tô quase terminando Death Stranding. E quem jogou PT vai se identificar muito com o jogo. Opa. Essencialmente. Então, eu acho que, é, referindo-se ao a, Silent Hill, tem uma disputa aí, Monique. A, a, a Konami tem a propriedade, uhum. mas tem um monte de gente querendo fazer. Ou filme ou jogo. Uhum. É, sim. Não, isso sim. Mas é, lembra que teve aqueles rumores, né? De que ela estaria pensando em fazer dois jo novos jogos de Silent Hill. E, e... Uhum. Cara, eu fico até nervosa, eu começo até a gaguejar, porque só de pensar, cara… <risos> E eu, mas eu fico preocupada ao mesmo tempo por isso que eu tô até gaguejando cara, se for fazer porcaria é melhor também não fazer né gente Sim. o então... hum. que você acha via de regra dessa mudança que estabelece a narrativa do game para o cinema Cara, assim? assim, eu gostei muito são, do primeiro são, filme, né? Do Sight Hill são, são suportes diferentes, cada um tem a sua uma maneira de. Ah, representar tá. A o, o fato dos filmes de games serem ruins. Pode, pode falar, Mônica, <risos> desculpa. É, o não, o não, entrevistador não, não, não entendeu a pergunta. Já o já deu, o deu sua opinião. É bom, <risos> Ele é bom o primeiro filme, o segundo é horrível, o segundo é horroroso. Mas o primeiro filme, ele é bem bom. Ele tem muita cara de videogame, mas ele é muito bom. E é bom. Outro Resident Evil também, né? Vai ganhar o reboot aí. Inclusive, hoje, eu vi uma foto da Mila Jovovich, né? Ela... Uma foto de família. Ela teve filho, mais uma filha, recentemente. Gente, a, você olha a foto, assim, parece que tem cinco Milas na foto. assim Tá todo mundo É os clones dela. Até o marido tá com a cara dela já, assim. É muito engraçado. <risos> Mas é... é eu, eu, eu acho legal, assim, de uma certa forma... Em, eu acho que Silent Hill pra filme deve funcionar bem, hein? Sim, eu acho. Eu acho que funciona, né? O primeiro filme prova isso muito bem. É que o primeiro filme, ele foi muito bom. Tinha até o Shambin e tal. E o Shambin não morre, gente, no filme. Uau! Olha que coisa absurda. O que é um milagre. Se, se é, você estava em é. contrato, ele não podia morrer nesse? Eu acho que ele deve ter pedido no contrato. <risos> <risos> que maldade que eu sou, jeito, não? É, muita maldade. Mas enfim, temos aí mais uma notícia. O filme do Uncharted também, né, Monique? Finalmente! Isso, essa, é antigo isso, hein? Então, você, acho que você não vai gostar muito dessa notícia, então, Cal. Oh, puxa vida. Para que eu vou Porque ele foi adiado de novo. Ele foi adiado de novo. E, cara, eu tava até conversando. Eu participei do podcast da Kika, que era do Voxel. E eu concordo, ela disse o seguinte, gente, cancela esse negócio. Não, não. é pra ser. Se, é, se tá adiando demais. Eu não sei, velho. De repente acerta, né? Não, eu, eu, também o Senhor dos Anéis também era uma proposta antiga e, e finalmente virou. E, tá nas, na, né? nas mãos de um cara improvável. É, é improvável, né? O cara só tinha feito lá o, o, o, o Fama Animal. Né? <risos> Ai, eu amo esse filme! É nojento! <risos> eu gosto mais do que de Senhor dos Anéis e que meu marido não escute isso. O que, <risos> o, o que importa é que nós temos que concordar que Hobbit é o pior. Pois é, gente, né? E, e o livro é fofo, puxa vida. O livro é maravilhoso. Mas enfim, essas são as notícias, Monique. Tem mais alguma coisa de última hora? Olha, a princípio é só isso mesmo E sobre esse negócio do filme do Uncharted, né Gente, ele tá em produção já faz, já faz mais de 10 anos Por isso que eu falo que, às vezes, é a hora mesmo de você cancelar as coisas E, sei lá, seguir pra, pra outro projeto Porque já teve seis diretores diferentes, gente Pelo amor de Deus é A coisa estou enroscada, né É, enrolado e... demais <risos> Produção, vírgula sonora A produção já tá chamando a Sarah? <risos> Cara dele. Tá caminho, tá, tá caminho, caminho. Tá viu? caminho, tá <risos> caminho. Monique, você compartilhou a live no Resident Evil Database? Vou compartilhar já, Manda brasa aí, avisa a audiência. Inclusive, se quiser ler as, a, a parte das notícias pra acompanhar o programa um pouquinho antes, dá pra selecionar aí na, no nosso player. E, gente… É, eu queria uma pauta mais fria essa semana Porque eu tô um pouco cansado <risos> E Mass Effect completou Mass Effect 2 completou 10 anos E aí eu queria chamar uma menina que é muito fã e que é a nossa madrinha lá no Drops de Jogos, a Sara Quando chamando a, a Sara né? Temos tem, comentários? Tem aqui, tá rolando aqui, enfim, na live do, Dentro do Facebook aqui da Rádio Geek hum. Temos uh, comentários Das pessoas que estão nos acompanhando Você Sabe que eu te chamei aqui pra isso, né? Ah, é? É só pra isso que eu sirvo, gente Eu me sinto usada Você serve pra muitas coisas, Calzito <risos> Olha só O Renatão tá te zoando aqui, ah. né? Dizendo que ele também tá cansadão ah. E tem aqui o José Lúcio Slotman do Rio de Janeiro né? Um, um designer que aliás está promovendo, está criando agora um card game né? que vai ser lançado você fez uma notinha no... sobre isso exatamente, no, no, no Game Expo Rio né? e ele está falando aqui que ele quer ver um cineasta brasileiro fazendo um jogo do Senhor Presidente, que é um dos jogos da Icon Games que é o, a empresa do Slotman né? Vamos ver o Slotman é, né? slot é pioneiro também na indústria ele é pioneiro, né? Né? Ele tem, o, o Bola de good é de 2006 né? é, e tem coisas cara... antes, presumo né? o cara tá a tempo pra caramba Bom, gente, só entrando na pauta principal, Mass Effect 2 completou 10 anos e eu estou com a Sara no telefone, tudo bem, Sara? Oi, oi, Pedro, oi, Carl. Olá, boa noite, tudo bem, bem com vocês? Bem, bem <risos> a, gente, a gente chamou por um único motivo. Você falou que é apaixonada pela saga Mass Effect e o, o segundo jogo completou 10 anos. No dia. Tô aqui pegando. Eita, nós, roteiro bagunçado. É, no dia 26 <risos> de janeiro, ele completou 10 anos. É, eu me lembro que foi um, um jogo que catapultou a saga. Eu tinha gostado muito do primeiro. Uh, mas é, eu acho que esse segundo chegou em mais fãs. Você quer falar um pouquinho das suas impressões desse primeiro jogo. Desse segundo jogo e da saga em si? Claro. É, eu comecei a jogar o Mass Effect, na verdade no ano do lançamento do Mass Effect 2, que foi em 2010. Uhum. E foi quando eu tive o primeiro contato com o primeiro Mass Effect, na verdade. Uhum. E naquela ocasião, eu senti o Mass Effect 1 uhum. um pouco lento. Ele é um jogo um pouco lento. Eu lembro que eu tinha gostado narrativa. muito dele porque ele lembrava Star Trek, mas ele é mais lento de fato. <risos> ele, é, ele é um pouco lento em termos de narrativa, principalmente. Ah, ele começa... É bem rápido e depois ele vai freando assim e tal, ele é um pouco repetitivo, etc. Uhum. O que, na verdade, nem é uma característica dos jogos da BioWare muito. Os jogos da BioWare geralmente são jogos bem dinâmicos, né? Uhum. E eu terminei o Mass Effect 1 pra jogar o Mass Effect 2, na verdade. Porque já tava <risos> então, rolando. Exato, porque tava todo um hype, assim, na época... E eu queria jogar o 2 Só que pra jogar o 2 você necessariamente precisa jogar o 1 um. Eu não recomendo ninguém a jogar o dois, Nenhum dos Mass Effect mais pra frente Sem conhecer a história dos anteriores uhum. E de fato assim O Mass Effect 2 foi completamente Diferente da experiência Que eu tive é, Com o Mass Effect 1 um. uhum. Primeiro porque Foi a minha primeira experiência Com aquela característica Não só do, do Mass Effect mas também da franquia do Dragon Age, que é você conseguir recuperar as informações e as suas escolhas e tal, os, os elementos de role-playing, assim, do jogo anterior, né? Isso pra mim era uma novidade, eu achei isso super legal. Uhum. E... Mas também, assim, em termos de jogabilidade, a jogabilidade melhorou muito, ele ficou bem menos travado... As é... missões menos repetitivas... Exato, assim... E ele te dá mais oportunidades pra você tomar decisões. Uhum. Então, na minha opinião, é o melhor dos três jogos principais da trilogia, né? E ele me surpreendeu bastante na época e eu ainda o jogo, eventualmente, e eu continuo achando ele um dos melhores jogos que eu já joguei. o uhum. produção, tá tocando a trilha de fundo, né? Ergue a música e bota assim que você conseguir algumas partes do jogo no meio da conversa pode ser vamos lá o oh, Sara liga é, falando um pouquinho sobre a história é, uma das coisas que me chamou muita atenção é eu lembro até que eu dei uma nota sobre isso há um tempo atrás a Shepherd que é a principal personagem primeiro ela foi imaginada como mulher né Uhum. O Shepard original era mulher. Depois a, a, a, as, as skins da BioWare acabaram colocando o cara por lá. Mas o, o jogo ele funciona bem até pro tanto se você escolher o sexo feminino quanto masculino do personagem para um RPG espacial. E uma coisa que eu ia te perguntar é ele é, ele a Shepard morre no segundo episódio. É isso considerando a história do primeiro, é, as suas opções ainda no primeiro jogo, elas têm o mesmo peso no segundo? Sim. Então a, algum... o alinhamento do personagem é importante, sim. É, assim, é, você consegue diferenciar um pouco o seu perfil enquanto, enquanto Commander Shepard, né? Uhum. Você consegue deixar de ser tão bonzinho quanto você foi no primeiro, você consegue... Deixar de ser tão ruim quando você foi no primeiro, etc. Você, você tem essa liberdade individual de cada, de cada um dos jogos. Uhum. Mesmo porque eles são jogos que te permitem que você jogue eles individualmente. Eu não recomendo, mas eles te permitem fazer isso, né? Uhum. É, mas as tuas escolhas principais, elas refletem diretamente na história. Uhum. Então, então, assim, tudo que você tomar de decisão no primeiro jogo você vai carregar aquela informação é, até o terceiro. Pro próximo. Até o terceiro. E uhum. uma coisa que é muito legal que acontece é o efeito psicológico disso. assim, Porque por mais que o jogo não recupere algumas informações, uhum. em determinadas ocasiões, durante a história, o fato de você ter escolhido determinada coisa, você pessoalmente, jogador, ter escolhido certas coisas, te causa emoções diferentes lá pra frente. Eu joguei a franquia seis vezes já. Uau. E... Quem que você chipou e... da saga toda? Porque <risos> <risos> é o, o, lan, o lance da Bioware é, é o chip e, o, e os romances aí, é, os rolos e as traição. Então, eu tive caso amoroso com o Gareth. Eu tive caso o amoroso... O Gareth é aquele personagem... Ou as, ou as, a, ele, ele é, ele é, ele é, o, ele é o, o boy perfeito das minas e ele é o cara que você... Eu, eu assim, jogando... Eu, eu tinha medo de magoar ele. É muito ruim Sim, cara, você ele ser é o Shepard de <risos> Velho, Não tem como você ser ruim com ele. Uhum. Eu acho que ele é o melhor amigo que eu já fiz na minha vida. <risos> que ótimo. <risos> Mas ele, ele, ele de fato é um personagem muito, muito, muito. Ele é aquele lawful Good mesmo, né? Ele é, ele é. E assim, é, você. Ele tem uma história um pouco controversa, assim, por trás. Uhum. que você vai descobrindo é, conforme você vai evoluindo na história, né? É, mas ele, ele é uma pessoa muito legal. Apesar de ele não ser uma pessoa, ele são alienígena. Uhum. <risos> e aí me conta, qual, quais foram seus outros, seus outros casos e, e, e relacionamentos dentro do jogo? Como é que você desenvolveu eles um pouco? É, eu tive caso com a Thali, que é uma que ela é uma alienígena, que tem, que ela é uma aquária né, ela tem uma uhum. ela é uma raça alienígena que tá, que é perseguida, que foi perseguida, foi quase extinta, etc. Então, esse background da história dela, que você consegue é, alcançar por meio do relacionamento com ela, é bem legal também, uhum. é, Deixa eu ver com quem mais que eu me relacionei foram tantos. <risos> Ótimo. Diversidade acima de tudo! Aliás, isso é uma coisa que eu ia te perguntar. É, os jogos da Bioware, eles têm essa, esse atributo positivo que é… Eles representam os relacionamentos LGBT e até de uma maneira que foi um pouco surpreendente uh, em relação com a indústria. A indústria de games é machista. Ela é muito padrãozinho o, o, o, o Mass Effect ainda segue um certo padrão Mas qual que é as tuas impressões a respeito disso? Você acha que eles têm uma boa representação De relacionamentos lésbicos, gays? Sim é, eu, eu acho sim Eu sou uma pessoa bissexual uhum. Então é, Foi a primeira vez Depois de The Sims uhum. Em que eu me senti Aliás, The Sims, <risos> parabéns, aniversário Verdade eu... É... Então, assim, foi a primeira, depois, a primeira vez depois de The Sims em que eu me senti podendo expressar é, a minha orientação uhum. de forma bastante realista até, sabe? Uhum. Porque o, o jogo, ele carrega isso com uma naturalidade muito legal. Porque ele não... Ele não os relacionamentos, seus relacionamentos com pessoas do mesmo sexo ou, de, ou de, do mesmo gênero ou de gênero diferente, elas não, não têm nenhum tipo de... Não causam não causa nenhum tipo de reação estranha dos outros personagens, sabe? Uhum. Então é só um relacionamento e tá tudo certo, assim. Então é, isso é muito legal. E a única coisa que talvez faltou, assim, em termos de diversidade, na, nessa questão LGBT no Mass Effect, uhum. é que não existe nenhum personagem transexual, né? Sim. Você chega que, verdade, até a ter a... Até personagens com um relacionamento sexual diferente, que é o, acho que é o caso da própria Tally, né? Isso. Mas não, não, não chega ainda na... não rompe a barreira do trans, né? Exato. E isso foi uma coisa que a BioWare, depois de um tempo, ela se autocorrigiu e acabou incluindo um personagem transexual. Não foi na, na franquia de MasaFet, mas foi na Dragon Age, né? Uhum. É... Mas enfim, se você for levar em consideração que é um jogo, que é uma franquia que, na verdade, tem 12 anos, né, porque o primeiro Magic Fest é 2008, então, eu acho que, em termos de diversidade, eles arrasaram total, assim. Sem dúvida. Foi, acho foi acho que uma... É, ele, ele, ele transgredia nesse aspecto, transgredia também, acho que, um pouco na sensibilidade, acho que até se representa um pouco nisso, ah, quais relacionamentos você teve no jogo? Acho que ele tinha um olhar interessante para uh, Pro, pro aspecto mais comportamental dos personagens. Não era, você não tava controlando meramente um Avatar ali que podia ser um Soldier, um Engineer, um Adept, um Infiltrator ou um Sent, né. Você podia é, desenvolver um pouco peculiaridades desses personagens, né. E aí, é, Sara é, eu sei que seu tempo aí… Você tá, não sei se você tá no meio do trabalho, como é que tá aí, está tá apertado. É, duas ah, coisas… Tá tudo certo, vamos tá lá. Tudo certo. <risos> <risos> duas perguntas. É, o Mass Effect 2, de fato, ele, ele, foi, ele tanto foi bem sucedido que ele tá na lista de melhores de dois, do, da década de 2020 do Metacritic, de notas. Ele é o sexto jogo mais bem avaliado. Tá atrás só de Super Mario Galaxy 2, o Breath of the Wild, que é o Zelda o Red Dead Redemption 2, o GTA V e o Super Mario Odyssey. Uh, e aí, eu ia te perguntar por que, que as pessoas odeiam tanto o final do Mass Effect 3? Oi? <risos> e é, quais, é, quais são as suas impressões sobre o, Ma o Mass Effect Andrômeda, que foi detonado pela crítica, mas eu acho que eu vi algum texto depois, muito tempo depois do, do Kotaku, falando é um jogo ruim, mas vale a pena vocês darem uma visitada. Tem algumas coisas interessantes nele. O que você acha disso? Eu vou tentar falar sobre isso sem dar spoiler, porque você por mais que o jogo tenha 10 anos, uhum. eu ainda acho que as pessoas têm que ir lá e revivir... Não, não precisa falar o final do tá? 3, mas explica por que as pessoas têm tanta raiva. <risos> é... Eu acho... Assim, eu digo eu acho porque eu não concordo. Então, uhum. a minha análise sobre isso é que as pessoas esperavam que no final da história elas tivessem mais opções, sabe? É, no final da história você não tem muitas opções de final Mas Dentro do contexto narrativo ali Dentro da história O, o que é apresentado em termos de final Pra aquela, pra aquela trilogia uhum. Faz todo sentido faz. É, uma é uma história fechada, né? É, porque assim Você precisa dar um ponto final pra aquilo que tá acontecendo Pra não virar, sei lá Um desses jogos barra filmes Que tem 800 milhões de sequências Então assim é, Aquela história ali, ó, precisava ser fechada ponto final. para ela ser fechada ponto final, eles deram as opções possíveis. E eu acho que faz todo sentido o que, o que eles escolheram, assim. Mas o que eu acho que as pessoas não gostam é que elas queriam ter tido mais opções. Você acha que poderia ter tido mais opções? Olha, é, eu acho que não. Você é acha, acha que ia ser perder um pouco, talvez? O final do Mass Effect 2 é meio binário, assim. Sem dar spoiler nenhum, ele é meio binário. Ele é assim ou não, sabe? Uhum. Para as coisas. Então, mas é meio como funciona a vida. Tem situações em que é assim ou não. Não tem talvez. Uhum. E o final de, de Master Effect é assim. O final da, da trilogia original de Master Effect, né? É, ele é assim. É um sim ou um não. E não tem talvez no meio. Uhum. É, as coisas na vida são assim mesmo. E o Andrômeda? O Andrômeda. <risos> muitas ciências aí, hein? O Andrômeda, eu, eu fico dividido porque eu acho que a, a mídia foi meio cruel, mas ele tem uns bugs muito engraçados. Então, ele tem, né? É, os bugs de animação da época do lançamento, que até foi um corrigido um pouco com alguns patches depois. Uh -huh. é, os bugs de animação do começo são espetaculares. É, assim, é, é, é personagem com expressão travada, é choque de colisão no movi na movimentação e, e o Duro, ele tava prometendo esse jogo, né? Não, vamos contar outra história não rolou. Então, eu acho que o maior problema com o Andrômeda não é nem a qualidade dele, porque ele não é um jogo ruim uhum. é, não tô dizendo que ele é bom, mas não tô dizendo que ele é ruim. Você tá dizendo que tecnicamente ele tem algumas virtudes é, eu tô dizendo que vai sabe? Uhum. É, assim, ele não é um jogo ruim mas, o problema é que a trilogia do Mass Effect é fantástica, a trilogia original. Uhum. Então, se você vai fazer qualquer coisa depois, acontece a mesma coisa que aconteceu com o Hobbit e o -do Anéis. A produção tá botando algum, algum dos bugs. Pra <risos> <risos> galera ver. <assusta. risos> desculpa, gente, desculpa aí se tem fãs de Andrômeda assistindo, mas a gente não, tem, não pode deixar de falar disso. Mas segue lá, Sarah. Então assim, eu acho que quando você trabalha com uma com uma obra de, de arte que é uma masterpiece, assim, como é como é o, a trilogia do original do mesmo set, para você fazer qualquer coisa depois é muito arriscado. É muito difícil trabalhar com isso. E a gente tem que levar isso em consideração quando a gente faz uma análise também. é, é muito fácil de errar. Eu não acho que eles erraram. Eu não acho que, que eles não erraram em, ter, em termos de história. Eu não acho que eles erraram em termos de jogabilidade. Eu acho que o jogo funciona muito bem. É, o que eu acho é que, assim, não atingiu o hype. Mas pra você atingir o hype, putz, é, é, é muito complicado. Uhum. Também tem uma coisa muito, muito, eu acho que tóxica também da indústria, né? Porque a indústria de games, ela vive de um overmarketing, né? Do tipo… E aí, o, o, quando você tem muita publicidade em cima do jogo… As qualidades dele ficam muito evidentes, mas os defeitos, os defeitos também, também ficam gritantes, né? É, na verdade, assim, isso acontece muito com o cinema também, né? Uhum. É, esses grandes é, blockbusters, assim, acontece muito com eles também. Se você cria uma expectativa muito grande, é claro que, eventualmente, você vai frustrar um determinado grupo de pessoas. É, o problema com o Mass Effect Andromeda é que o grupo de pessoas que foi frustrado foi muito grande. Porque a fanbase do Mass Effect, ela é meio escondida, mas ela é muito grande. Sim. Então, então assim, não é igual outros jogos, de outras empresas que, que o pessoal explode, assim, só fala disso a vida inteira. Os jogos do Mass Effect, eles não, não têm essa característica, mas eles são muito Então, assim, quando o pessoal não conseguiu cumprir com a expectativa que eles próprios criaram, e aí tá o erro deles, uhum. é eles frustraram uma quantidade muito grande de pessoas. E ao frustrar, a gente sabe como é que é o mercado, como é que é a comunidade gamer, né? Uhum, Quando você é frustra a comunidade gamer, ela <risos> destrói <risos> o que você produziu. Então, foi essa que condição. Uhum. De uma certa forma aí, fazendo um paralelo grosseiro, mas é um pouquinho o que o Star Wars 9 agora fez, depois de levantar a bola pra todo mundo, né? É isso aí, exatamente. Uhum é verdade, é que enfim é um filme que eu, eu, eu me desliguei no cinema e, e não me feri tanto, mas eu entendo completamente quem achou aquilo uma, uma porcaria completa, porque pegou o episódio 8 e jogou no lixo é, <risos> fez, mesmo. fez isso mesmo Sara, assim, muito falando... obrigado oi? pode falar não, não, não. É, eu ia falar só que falando uma das qualidades do Mass Effect pode falar. é que ele consegue se inserir muito bem dentro do universo de Mass Effect ele faz todo sentido naquele universo ele é uma história paralela, né? Exato. Ele é uma história paralela. Ele e é e ele dialoga? Igual. É Porque eu não, eu não joguei de fato, assim. Monique, você jogou? Eu joguei só o comecinho, só. Uhum. Mas a, a, a, é citado o Shepard no enredo? Sim. Ah, então, então é bem feito mesmo, de fato. Não é... Ah, eu quero ser outra coisa. Tá, uhum. dentro, tá uhum. naquele universo. Sim, total. Ele pertence totalmente ao universo de MesaFight mesmo. E isso é um grande mérito, assim. Então... Uhum. Bem legal. Monique, você vai ter que partir, né? Preciso ir, gente. Vou fazer live agora, né? Porque vida de streamer é isso. Então, muito obrigada a todo mundo aí que ouviu as notícias. Desculpem qualquer coisa. Hoje <risos> eu <já> comprei <risos> briga, não é verdade? Então, muito obrigada. Beijo, Cal. Beijo, Pedro. Beijo, Sara. E até vem, galera. Beijão, Monique. Até mais. Tchau, tchau. tchau. Obrigado. Mas é isso, então. E falamos aí de um dos melhores jogos da década de 2010. Você jogou a causa Eu joguei pouco, joguei o primeiro. né Não era o segundo, que é o aclamado. E a, a, o Games Rod, era o Aliás, aliás Sara, pergunta, desculpa te interromper, Cal. É, as, é, é a impressão minha ou as pessoas jogaram mais o primeiro jogo? É, eu acho que sim. Porque muitas pessoas jogaram o primeiro jogo e desistiram da franquia. É, eu conheço algumas. Uhum. Porque... Por quê? Porque, justamente pelo que eu falei da questão da... Uh, do pacing, assim, da velocidade que as coisas acontecem. Ah, Ele, tá. Principalmente as pessoas que jogaram depois da época, hum... sabe? É, de fato, eu lembro que a, a side missions ali de você... Principalmente o primeiro, pra você farmar no planeta, era chato. Chatíssimo. Era sempre você movia o carro pra lá, conseguia o recurso e tá, tchau, acabou. Aí eu lembro que o segundo melhorou muito essa parte. Sim, é, na verdade assim, teve várias coisinhas de, de side quest, assim, de, de. de. outras coisas que não são necessariamente o que você é obrigado a fazer no jogo. É, que melhoraram muito na dinâmica, sabe? Uhum. E isso é de coletar recurso, por exemplo, é uma coisa que melhorou muito. E o padrão que eles estabeleceram no Mass Effect 2, ele continuou até o Mass Effect Andrômeda. Nesse sentido. Você estava falando, o que, que, que, que eu te interrompi? Não, mas, lamentavelmente primeiro? eu perdi esses modelos de ação do 2 do, do em diante, porque eu fiquei no primeiro, né? Eu não desisti, porque eu achei a narrativa ruim, enfim, essa questão das missões. Eu achei até que tem uma fluidez agradável, né? Gostei do, do universo criado e ambientado no jogo. E então até lembrando que você comentou desse sucesso comercial e de crítica, né? O Games Radar que é um site, enfim, todo mundo conhece desse meio, né? Citou como uma das grandes franquias da década também. Né? Eu, eu acho que o, o jogo tem assim, a, a, a, a série tem méritos, portanto uhum. É, eu acho que dessa década A gente pode se listar aqui, Eu tô com a lista do do Metacritic aberta uhum. E de fato, assim é, Se você falar de grandes jogos Não dá para não falar De Mario e Zelda, que sempre estão nas listas Sim, aí de, sure. mais, de, mais, de mais bem avaliados O grande fenômeno comercial dessa década Foi GTA V No mundo todo é, gostem do GTA, eu já, eu já não gosto tanto mais. É, mas foi um grande fenômeno comercial. Agora, I, propriedades intelectuais originais, as, I, as tais das IPs, foi Skyrim, Last of Us e Mass Effect. Verdade. Estamos falando aqui dos top 10. É, e teve muito jogo bom, teve muito jogo indie, inclusive. Depois eu, eu, vou, eu vou puxar esse assunto pra, pra falar contigo pra gente fechar <risos> o programa. Mas é, que bom que vivemos essa época, né, Sara? tem muita coisa boa aí que foi produzida nesses 10 anos, bom obrigado pela tua participação, tem mais alguma coisa que a gente não perguntou que você queria falar? acho que não, eu só queria convidar todo mundo pra conhecer a franquia porque eu acho que era é uma franquia que vale muito a pena uhum é, quem ainda não jogou, quem desistiu no primeiro, gente, faz esforço eu juro que no dois melhora dá, dá uma segunda chance <risos> tá certo, Sara a Sara é madrinha do Drops de Jogos ela ajuda as atividades do nosso site inclusive esse programa que você está assistindo obrigado! conosco, obrigado Sara bom trabalho então, aí pra pessoal, você, na verdade, desculpa na te atrapalhar verdade, a minha presença aqui é puro nepotismo viu? é só porque eu sou madrinha <risos> <risos> beijo, se cuida querida, tchau obrigado, tchau obrigado, até tchau, mais tchau. Produção, aquela vírgula sonora, vamos lá. Pauzito, agora é o momento que a gente enche linguistas. <risos> não, para com isso, tem muita informação. Olha, não caia nessa lorota, viu? O Pedroca é assim mesmo, mas a gente tem muito o que falar, tem muita informação sobre game, sobre indie game, sobre mercado brasileiro. Eu até queria deixar essa parte pra você. A audiência que está nos acompanhando, por favor, não, não, não faz como o Mass Effect 1, não desista do programa. Não ou... desista. Isso, isso é fake news do, do Pedroca. Sempre. <risos> Fala, Pedro. Mas eu ia te falar uma coisa, eu tô com a lista aqui aberta... E pelo que eu vi aqui dos índices de 2010, o Journey, o Journey e o Minecraft parece que se deram. São os melhores aqui. O Minecraft tá em 20. Infelizmente, a gente tem que dizer isso, apesar da democratização dos meios de comunicação, ainda são super produções que são melhores avaliadas. Isso precisa Sim, mudar. Verdade. É, e logo depois você tem é, Inside em 29 º Celeste em 34 muito bom. Que é um jogo que tem participação brasileira e o Journey aparece em 41 então, vale lembrar, o Journey em si ele sequer era uma proposta de jogo né? o Bill para quem não sabe que é o criador do jogo ele, e a Kelly Santiago. ele, ele é um, um, um videografista, ele é um artista visual uh, muito renomado, enfim e, e era uma proposta de, de interação imersiva foi bem diferente do usual e até uma surpresa imaginar que, digamos, uma obra de arte interativa para... Playstation acabou fazendo esse sucesso e acabou, enfim, uh, sendo muito renomado e, e jogado pelas pessoas, né? Ele, ele puxa para um caminho diferente dos jogos convencionais, ele não tem aquela ação pretendida, né? Mas é, é um jogão exatamente por ir na contramão. E eu faria até um paralelo, Pedro, né? Uh, não sei quem conhece o indie brasileiro Areia, né? Tem uma pegada... Areia é o nosso journey. Pra mim, ele, ele, ele tem uma pegada muito baseada em Journey. Assim, a, a experiência a narrativa dele, o gameplay me lembra muito o Journey. Uhum. É, eu acho que a gente tá e até fazendo um, um paralelo bizarro, falando de um jogo de alta produção. É bizarro isso, mas eu, eu, eu tô jogando... Estou, estou enrolando muito pra entregar a tal da review do Death Stranding. Eu tô chegando no final do jogo. E ele tem uma experiência online muito parecida com a do Journey. Você está jogando com milhões de pessoas... Só que você não vê isso... No, no Death Stranding, até, ele até indica pra você que tem outros jogadores Sim. ali. Só que você não vê isso e tem muito daquele instinto de cooperação, que eu acho que é uma coisa que se perdeu um pouco nas grandes franquias de jogos. Eu acho que o Journey ele tem essa coisa com essa visão que você acabou de falar é que é artística. É, é completamente o oposto do, do GTA V online quando você joga, né? O GTA V, o máximo que você vai ter de cooperação é você com você mesmo. Exato. É Ele certo. é um jogo extremamente individualista em que você rouba as pessoas no jogo pra ter sucesso pessoal. I'm the guy, I'm the guy entendeu? A coisa Fier. mais norte-americana possível. O que, assim, é, é um retrato da nossa realidade. Tem lá os seus méritos, mas. E tem o mérito de, de retratar o submundo, que é um assunto. Interessante pros games de uma maneira geral, mas é uma visão estereotipada, assim como o Call of Duty é do Exército. Pois é. Então é. Eu acho que é... se você pega a história dos games, agora eu... não é momento encher a linguiça, é momento viagem na maionese. Sim. Mas vou, vou, vou fazer aqui só, uma. Só o Pedroca faz isso, gente. É... <risos> Se de uma certa forma dos anos 60, 70, a gente teve a ascensão dos arcades, depois a ascensão dos consoles domésticos, depois você tem o desenvolvimento de grandes enredos single player e multiplayer local nos anos 90. É, os MMOs de 2000 até 2010, eu acho que nessa época a gente teve menos MMO e mais jogos que estimulam é, aquelas interações de online de qualidade não sei se você entendeu um pouquinho da viagem que eu te... é não porque é, é. do mesmo jeito que você falou é, é, a gente teve uma evolução se você pega o próprio exemplo do Journey uh, o Journey ele inspirou uma infinidade de jogos como eu acabei de falar o Death Stranding eu acho que ele mesmo que, se, que o Kojima tenha colocado isso conscientemente, ele hum. bebe um pouco dessa fonte de você fazer um sistema online que não seja tão óbvio pro jogador, que ele tem que ir descobrindo, aos poucos, como a coisa funciona. É, ele, é, você incorpora elementos de arte, que você vê isso é em trocentos índios que você vê hoje em dia. É é, do Thorin até o Areia, dá pra fazer uma lista aqui. Do que a gente pode fazer. E não é tão focado naquela coisa do tipo... Não é o seu... Os jogos de 2010 não é o seu level que importa tanto. É o que você tá fazendo diante de tantas opções. É, o Journey, eu acho que ainda faz isso numa medida... Essa última coisa que eu falei, eu acho que ele faz isso numa medida menor. Sim. Mas eu acho que no final das contas, a conclusão que a gente acaba chegando é nessa. Porque não adianta a gente estar tá todo mundo conectado... Isso é aquela coisa mecânica do World of Warcraft. Que você eu tinha aquele cê... lugar, farmar. Ou do Tibia, vamos pegar um exemplo cê, mais. Você não vai encontrar Leroy Jenkins. No não vai, Death não vai. Island. Mas você vai ter momentos <risos> do jogo que você vai chorar, você vai ter momentos que você vai ter que tirar foto daquele jogo. É, eu acho que nunca foi uma época tão boa. E aí a gente pode até pegar o exemplo do Mass Effect: o Mass Effect é um filme. É um filme muito bem produzido é é, acho, negativa, que, né? acho que nunca Nunca foi um momento tão bom Pra definir jogos E aí eu humildemente discordo do, do texto Da Thais Weiler, que é muito bom é, Que nunca foi um momento tão bom Pra imaginar games como arte mesmo Concordo plenamente Eu acho que é um período muito artístico Vamos ver como é que vai ser as próximas décadas, né? Eu acho que tende a, a essas experimentações, Pedro, né se a gente pega uh, não só do ponto de vista narrativo, mas do, do, do ponto de vista da, da, das conceituações de gameplay que vão sendo elaboradas ao longo do tempo, porque o que acontece? Por um tempo, algumas formas de jogar elas vão se consolidando, mas uh, o mercado é dinâmico, o público quer novidade. Então, a, a maneira de pensar esses modelos de ação é que faz com que haja essas novas experimentações e o pessoal vá ganhando em qualidade. Então, o que a gente tem hoje, como você está bem citando aqui, né? Hum. São, são experiências em que o cara vai através do tem um gameplay diferenciado com novas mecânicas, com novos princípios, hum. uh, através de uma... Você vai de, um jogo, você vai de um jogo, desculpa te interromper, mas você vai de um jogo que você tem um, um buzilhão de opções de como matar o seu oponente ou de como customizar a sua casa até um jogo que, tipo, eu tenho dificuldade pra andar nessa merda. Exatamente. <risos> e, e é isso é que é a diferença, exatamente. Que, que o cara, para fazer ok, é muito diferente do que eu imaginava, mas isso ganha um novo apelo, né? ele, ele dá um respiro pra indústria, que não, também não precisa ficar né, de Call of Duty em Call of Duty né? e, e eu entendo que à medida em que essa coisa progride, a gente vai entendendo que existem outras sensações que, que a gente pode vivenciar como acontecem com as mídias tradicionais, com o livro, com o cinema, com o teatro, com as telenovelas, né? E que os games também começam a proporcionar. E isso, portanto, humaniza a linguagem né? e nos aproxima de outras vivências que a gente não está acostumado. Eu acho isso fantástico. E para mim, os games vão continuar por isso. Vai haver é, é, de tudo isso que a gente já tem aí no mercado, muito mais, né? Uhum. Mas haverá novas diferenciações, haverá novas uh, experimentações que vão ser muito bacanas. Eu acho que vai ter muitas experimentações bacanas, eu acho que vai ter é, com um, um, um, um aumento de qualidade das interações, a gente vai ter coisas mais assim, não é meu gênero favorito, mas eu acho que é um reflexo, uma coisa tem reflexo na outra é, você vê uma valorização muito maior de eventos coletivos, como a gente teve no PUBG no Fortnite. Não são jogos que eu gosto, pessoalmente. Eu, eu confesso que eu fico meio atordoado com a quantidade de pessoas que estão <risos> conectadas ali. Mas ele, ele não é só você farmar e levantar de level. Ele tem fases. Chegou uma hora que os desenvolvedores do Fortnite resolveram destruir o mundo deles. Aí refizeram. É muito sacado e isso. É, cara. muito bem sacado. e Por exemplo, eu falei agora há pouco do, do Star Wars 9. É, parte do filme estava no PUBG. O anúncio do Imperador no, no... Não é spoiler, Sim. tá? A gente tá no começo é. do filme tá, mas É, muito é... Bacia, assim. O anúncio do Imperador Tava num jogo antes de ir pro cinema Então é... Eu acho que é... A indústria sempre vai pra frente Mas é interessante a gente tentar Não só fazer listas assim Ah, o tal jogo eu gostei e tal Mas tentar identificar um pouco o momento que a gente tá vivendo e eu acho que isso é muito importante. Por isso que você tem tantos jogos hoje em dia, você tem Inside, tá na lista de, da, da própria Metacritic. São jogos mais reflexivos, que é pra fazer uh, os videogames estão fazendo as pessoas pensarem. Os videogames estão evitando que as pessoas cometam suicídio. Os videogames estão pensando as causas LGBTs. Isso, pra além de... É óbvio, eu e o Cal, a gente é, sim, é simpatizante, militante dessa causa, mas pra além disso, tem uma, tem uma conquista cognitiva nesse processo. Sim, eu acho que assim, é, é, um, é um espelho social Uhum. Em muitos aspectos. É muito bom. Gosto muito, Pedroca. Gostou dessa discussão? Nossa, boa reflexão. Boa Parabéns. Reflexão. Eu pensei que ia pensar para do nada. Oh, Pedroca Pedroca também é o negócio também. Muito bem. Produção! Quantos minutos? Eu queria Muito que você bom. falasse um pouco das reportagens e materiais que você anda colocando lá no Drops de Jogos. Tem alguma coisa que você queria destacar para o nosso público? Olha, eu, eu acho que o grande assunto dessa semana foi de fato o Wii, né? O, o, o fato dele ter... Switch. Enfim fãs de Wii são assim. Né? Switch. O Switch <risos> uhum. né, rebobina, né? Uhum. A, o grande assunto da semana foi o Switch ultrapassando aí, enfim, o em Super vendagens, Nintendo. né? O Super Nintendo. Uhum. O Pedroca trouxe um spoiler aqui para brigar com os cachistas. Mas o bacana é... Uh, algum tempo atrás, as pessoas decretavam a morte da Nintendo, né? Ah, isso não tem mais jeito, né? E de fato, que... a indústria japonesa enfrentou um, um período uh, de foi, crise. Foi um momento... Teve, teve um reator nuclear que vazou. Pesquisa em Fukushima no Google. Deu um <risos> problema ali. Mas a, a Nintendo, com essa capacidade que ela tem de se reinventar e, e enfim, de criar essas novas experimentações também, uhum. uh, trouxe pra gente um aparelho bacana que todo mundo gostou, que todo mundo tá comprando, que todo mundo tá jogando. Né? Uh, e isso me agrada muito. Né? Mas, enfim, saindo do mercadão, Pedroca, eu acho que a gente tem que falar assim das propostas que a gente está realizando falando do desenvolvimento nacional de jogos que nunca esteve tão em alta né? isso que eu ia falar pra você como, como, quais são os seus 10 jogos brasileiros favoritos da ah, década? agora você escolher... não me ferra três, é, é. Três, três jogos? Vamos lá. jogos nacionais aí só tá especulando aqui não é só lista ah. definitiva depois eu vou, se você eu quiser começar, trocar, você troca eu vou começar pelo controverso mas porque eu gosto muito sobretudo como proposta como criação como desafio né uhum. e, e até que tenha tido talvez uma uma uma resposta de mercado um pouco irregular né eu acho que foi um, um passo consolidado que a gente teve né uhum. eu tô falando do Torém né? Acho que é um, eu ia falar dele, vou deixar pra proposta, você né? Eu adoro Toda a ambiência criada pro jogo Toda aquela cenografia criada Gosto muito eu, eu, eu não conseguia parar de jogar ele quando eu peguei Pois é, o jogo assim, pode-se falar que ah, não, não seguiu o padrão do, do mercado, assim, são deficiências que a gente tem ainda no mercado nacional e que estão sendo supridas a cada nova, leva de, a cada nova geração de desenvolvedores que está surgindo, uhum. mas uh, eu, eu entendo que ele, ele tinha uma, uma proposta bastante ousada e que conseguiu, enfim... É, é, eu acho que pela primeira vez a gente botou o pé do Brasil assim no mundo E falou assim, olha que jogão que a gente tem Mesmo que ele tenha sofrido críticas né? Então eu acho que é um jogo de méritos Ele colocou uh, muitos desenvolvedores no mapa uh, uh, Não só no Brasil como desenvolvedores Mas também para o mundo né? eu, eu acho que o jogo ele tem méritos nesse sentido Queria aproveitar para citar também outro jogaço uhum. Para quem gosta de coisas do milênio passado né? Que é o, o Amazônia do nosso distinto Renato De Giovanni ah, Você está falando das reedições? Hã? Sobretudo que tem tem uma edição agora tinindo, né? Recém saída que você pode jogar, portanto, né? Mas enfim, gente, a Amazônia é basicamente um jogo em texto, né? Então ele propõe para você, sobretudo nos dias de hoje, uma experiência que é totalmente diferente daquela que você tem nos consoles da atualidade, né? Em que você vai ter que ir descobrindo aos poucos uh, o, o que que o jogo propõe qual é a missão que você tem que seguir e de que maneira você vai conseguir uh, suplantar todos os desafios presentes no jogo, né? Então, e, e Assim, uma narrativa super sacada, bem elaborada não estou jogando confete não o sujeito que, que desenvolveu isso ele, ele sabe que eu, eu tenho apreço pela forma como foi criado de fato, sobretudo nas condições em que foi criado nos idos de 1981 né? e o terceiro jogo eu, eu acho que eu ficaria, sabe com o que Pedro, não? uma coisa bem atual e, e, e que você pode até falar assim, ah mas é mais do mesmo né que é o, o jogo do coelho o Casey Hum. Jogo sim. do Coelho? É, é um joguinho que tá saindo agora é, Pega aí, Case com, com K-A-S Ah, um, o Case, sim, sim, sim Pedroal, sim. caiu sim. a ficha do Coelho. Caiu Pedro. a ficha ah, de qual né? coelho era? Qual coelho, né? Mas um jogo sensacional Puxando toda a questão da estética uh, Case Masks, como é que Casey... é? Case, é, uma coisa assim eu, eu peço até desculpas à desenvolvedora Por não ter isso de pronto, né? Uhum. Mas eu nem joguei ainda, eu, eu, eu vi o gameplay dele rolando, né? Na... Exatamente. Uh, Viu o gameplay rolando no Big. Eu não conseguia. O stand tava tão cheio que você não conseguia falar com os caras. Eu tentei, assim, acho que em dois, três dias tentar falar e, e, e assim, bombando, né? Por quê? Porque o jogo ele tem uma. uma... De uma maneira deliciosa, ele traz o, o, o resgate de, de memórias que você teve quando jogou o, o, o Super NES, né? Quando você jogava lá o Mega Drive e, e as imagens são muito bonitas, são muito bem elaboradas, é muito fofo, né? A dinâmica do personagem uh, na, no platformer que é, é um jogo né? com, com esse princípio do 2D, uh, é muito boa e, e, e lembra demais... Uh, algumas mecânicas que a gente via nos jogos clássicos Mas com, com muita atualização Do modelo de ação né? Uh, eu acho que assim A gente tem muitos jogos bons, Pedroca, né? Eu gosto também das tranqueiras, assim, mas é, é, esses são, são jogos que acho que valem a pena ser citados. Né? Eu gosto muito de. Eu ia falar de Thorin, ele foi me roubando minhas, meus é nomes é, na lista. É, eu, mas aí eu, eu vou citar outros três que eu acho que chama atenção. Aliás, vale a propaganda, a gente. A gente tá gravando vídeos sobre jogos brasileiros todos os dias lá no Drops de Jogos. Você ainda não sabe? Escuta essa, então. Drops de Jogos no YouTube, vídeos diários, cerca de cinco minutinhos eu comento sobre um jogo brasileiro. Não é uma review mas é uma forma uh, de vocês saberem sobre jogos brasileiros. Eu vou falar rapidamente, porque a gente já tá com a música final aqui do Mario Odyssey rolando. É, jogos brasileiros que chamaram a minha atenção na década. Horizon Chase Turbo, porque eu joguei essa, Jogaço, essa joga... bagaça. Jogo, mais do que qualquer coisa. Jogo do Switch. Jogo do, jogando do Switch. Chama a atenção para os dois jogos da Turma da Mônica que foram desenvolvidos no Brasil. Muito bom. É, o jogo do Cascão da, da Insane Games e o jogo no Castelo dos Coelhos lá da... Caramba, qual é o nome da desenvolvedora? Mad Mimic, a Mad Mimic, é a Med Mimic fez um baita é sucesso. Eu acho muito legal um que lindo. é um jogo, é um jogo brasileiro desenvolvido numa matemática brasileira. Tudo bem que é um formato de um outro jogo que eles já tinham feito. É engraçado mas que esse tá jogo da Encene que você comentou ele é muito pouco conhecido mesmo no Brasil e é um jogo super bacana. É muito bacana. Ainda eu, eu acho que eu, eu acho que não tem mais para baixar para celular. Mas quem jogou jogou. Pena hein? Pena. Recuperem esse jogo. É, e um, eu falei três já, mas eu vou falar ah. mais um. Uh, que Blazing Chrome é gostoso que nem. É. É difícil! É difícil, mas é, é gostoso <risos> que nem bolacha. <risos> Fechou o programa, Calzito? Acabou, tá lindo. Essa foi uma pré-seleção de jogos da década brasileiros. Falamos sobre jogos internacionais e falamos de Mesa Acesse o YouTube do Drops de Jogos e acompanhe todos os vídeos viários Financiam do Pedro. o jornalismo independente de jogos, padrim.com.br barra Drops de Jogos. Eu faço aniversário esse mês e se você der presente pra mim, ele ganha mais. Uhul. <risos> Beleza, estamos na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Valeu, é Cal. É isso aí, muito bem, Pedro.